aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo NFT muito top, porque ele é inspirado no Pokémon, cara. Então se você tá curioso, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa o like, que tem vídeo todo dia de criptomoeda, jogo NFT e muito mais. Então eu já tô aqui no site, eu vou deixar o link pra vocês na descrição, o nome do jogo é Pokémon então esse trocadilho de Pokémon com Money, né, porque é um jogo do Pokémon, só que melhor que Pokémon, porque você joga e pode ganhar dinheiro. Essa que é a magia dos jogos NFT, Play to Earn, jogar pra ganhar dinheiro, tá bom? E começar aqui no site, vamos clicar em conectar, porque aqui a gente vai conectar com a nossa MetaMask, tá bom? Então, basicamente, aqui, seguinte e conectar, está conectando, basicamente, e pronto, assinar, beleza, tá conectado. Se você não tem a MetaMask ainda, tá? Você tem que baixar ela, você pode instalar a extensão dela aí, basicamente, no seu PC, ou você pode baixar o aplicativo também no seu próprio celular, ok? E aí você precisa também adicionar os contratos das moedas BNB, para pagar as transações, BUSD, tá bom? para você comprar sua Pokébola no jogo, e também N. NKG, que é o token do jogo, então eu vou mostrar para vocês vou adicionar o token, por exemplo, do NKG vou deixar para vocês copiar na descrição, eu copiei aqui, e basicamente você vai vir aqui, ó por exemplo, importar tokens, olha só vai ter o endereço do contrato do token, você cola aqui, olha só, já mostra o símbolo dele adicionar token, olha só, NKG importa o token e pronto, aqui é o token do game, tá bom? E beleza, aqui no site tem um passo a passo para você, tá bom? Então basicamente você clica aqui em Getting Started, tá bom? que é para começar, você clica aqui e mostra começar, você pega o seu Neco, que é o Pokémon aqui, vamos dizer, e também você me minera depois, tá bom? Então passa um, dois, três. Então a gente pode clicar aqui, ó, e aqui mostra, tá? Você cria MetaMask, né? Está no Google, iOS, Android, como eu falei para vocês. Então aqui já tá falando, tá bom? Depois aqui fala que você compra aqui o seu Pokémon, beleza? A gente vai tá fazendo esse passo, você tem aqui a Pokébola, você pode estar tá comprando, tá? Depois aqui você vai ter os trabalhos diários, vamos dizer assim, para você tá fazendo, tá bom? E é basicamente isso. Então, cara, a gente vai voltar aqui, e aí a gente vai clicar aqui em pré Sale, tá bom? Ou diretamente aqui você clica em Play, basicamente para você entrar no jogo, você tem que ter um código de referência, tá bom? Basicamente, todo mundo que entra no game, tá, com a sua referência você ganha 10% de comissão, olha só que bacana, então para você entrar no jogo é tipo 28 dólares, cada pessoa que entrar aqui no meu link, por exemplo, eu ganho 2.8 dólares olha só que bacana, e aí você pode estar tá fazendo esse trabalho de marketing também, divulgando o seu link, e basicamente aqui você coloca o endereço da pessoa, tá, então aqui você divulga o seu endereço metamask, eu vou divulgar o meu aí pra vocês na descrição, tá, junto com todo o passo a passo e aí cada pessoa que entrar no seu, você ganha 10% então imagina, você pode ganhar aqui no jogo só divulgando, só compartilhando, isso é muito bacana, e isso fez eu querer compartilhar compartilhar com vocês, que você pode estar tá ganhando muito. Beleza, feito isso, você já vai aparecer aqui no Shopping, tá? No mercado, pra você estar tá comprando, aqui tem a Pokébola, e você pode estar tá comprando o seu Pokémon, seu Neko, né? Então, basicamente, quem tá na whitelist paga 20 BSD né? 20 dólares, e jogadores normais 28 dólares. Então, basicamente, você vai clicar aqui em Approve, e agora vocês podem ver que liberou a opção de pagamento, e você pode também, se você não quiser gastar no jogo, você pode clicar aqui na opção de Experience, você só vai pagar aqui uma taxinha de gasto, tá bom? E você pode testar aqui, mano, um Pokémon verdadeiro por 7 dias, sim, sim, se dá um teste aqui de 7 dias pra você ver o jogo aqui, tá bom? Prontinho, olha só, olha só. Acho que foi, hein? E... Pokémon, Beleza. Douradinho aqui. Olha só, pronto. Foi aqui o de experiência, level 1. Olha só que da hora, mano. Bem bacana aqui, um Pokémonzinho. E bom, agora a gente pode clicar aqui em Game, tá bom? E aqui vai ter o seu neco, né? Aqui normal, tá bom? Você comprando e aqui tem o seu de experiência, olha só. Que é o teste aqui que você pode estar tá fazendo, igual eu tô fazendo aqui o teste com vocês. E bom, é basicamente você clica aqui em NKG Mining, ok? E aqui você escolhe o seu neco, né? Então, você escolhe aqui, ó, level 1, tá vendo? Você clica aqui nesse neco. Seu Pokémon, vamos dizer assim, ó, pronto Selecionado, e aqui vai ter o botão Work, né Pro seu Neko tá minerando, trabalhando, vamos dizer assim Você vai pagar mais uma taxinha, tá bom Sempre tem algumas taxinhas para pagar Então você tem que ter um mínimo ali as taxinhas Mas é gratuito o resto, né, o jogo em si é gratuito É só as taxinhas da rede BSC mesmo Que você vai pagar, mas cara, você vai testar o jogo De graça e vai poder ter os ganhos, né E bom, basicamente vocês podem ver que ele já tá minerando Olha só, tá vendo esse salário aqui Em MKG, que é o token do jogo Que a gente já adicionou lá na Metamask, você lembra? Então basicamente já tá aqui, ó, já tá minerando minerando já tá em 0.11, tá bom? E Você vai deixando aqui um tempinho e ele vai minerando. Eles recomendam aqui no jogo que a cada 15 dias você faz o saque. Então a cada 15 dias você clica em claim. Olha só, já aumentou para 0.18. Então ao longo das horas, ao longo dos dias, de semanas, mês aí, vai gerando cada vez mais. E aí a cada 15 dias eles recomendam você sacar e vai ter o lucro ali. Então aqui a gente pode ver aqui na POCOIN, tá? Tem um gráfico para vocês, vou deixar na descrição, você pode fazer aquela analisada. E bom, agora ó, só nos segundinhos, minutinhos que eu tô gravando, já foi 0.46 NKG, tá? Então um NKG tá tipo 0.001 centavos de dólar, tá bom? São 0.46 aqui. Eu já formei só em alguns segundos, ó. Tipo 0.0006 centavos de dólar. E pelo que eu vi tanto no site quanto relatos de youtubers falando, basicamente o NECO ali, o seu Pokémon, formaria 288 NKG por dia, em média. Então dá 40 centavos de dólar por dia, ok? E bom, eu quitei ali o meu neco, basicamente, da mineração ali, né, do Mining. E agora eu vou mostrar aqui o PVE pra vocês. Então pra isso você vai voltar ele pra cá. Vai clicar aqui em Atlas, ó. Ok? E aqui tem o PVE. Então aqui você começa nível 1, 6, tá? Os outros ainda não desbloqueei. Porque você começa aqui no início, ok? E aí, cada arena aqui que você vai participando, você tem que pagar uma taxinha e NKG, mas é normal, tá bom? E você pode estar tá avançando aqui com o seu Pokémon pago, né? para você estar tá ganhando aqui. Além disso, aqui na parte de mineração, tá bom? Aqui tá no Novice Arena. Era onde meu neco tava, tá? Mas aqui vocês podem ver que tem vários outros, tá? Tem um Budokan Coach, olha só, são vários aqui de mineração, tá bom? Basicamente você pode ver que são vários, ó. Então depende do seu Pokémon, do seu nível e tudo mais. Você pode estar tá entrando aqui aqui tem um Bolt Assassin, tá? Então são várias partes de mineração aqui, entendeu? Jungle Guardian tem aqui também, tá? Tem um Part-Time Job, são vários aqui, beleza? Olha só, beleza? São vários aqui que você pode ir, né? tem também o Magic Potion Maker aqui também, então são vários farms aí que você pode estar tá fazendo com o seu Pokémon, beleza? E bom, ainda para fechar, galera, vou deixar também para vocês na descrição o White Paper, tem todos os detalhes aqui, então eles têm um tutorial do MetaMask, se você é novo aí nesse mundo de criptomoedas, jogos NFT, você pode seguir o tutorial deles, fala aqui do Gratuito para Jogar, que é o que eu mostrei para vocês, que você pode estar entrando com o um neco de graça, pagando apenas as taxas ali, beleza? Então aqui fala um pouquinho dos níveis, tá? Um pouquinho dos necos, tá? Tudo aqui pra vocês verem. Aqui fala da mineração. Que você pode estar é, minerando de acordo com o nível aqui, ó: nível 1, nível 2, tá vendo? É o que eu falei, acabei de mostrar pra vocês. Então tudo que eu expliquei pra vocês já foi mostrado aqui, tá bom? A parte do Atas, do PVE, a parte aqui do Token, tá? Que além do Token NKG, também tem um Token PMY, tá? Que basicamente você pode estar ganhando, né? E são usados no ecossistema do jogo, tá? Esse PML aqui, ó, basicamente é o token de governança, né? Já o token KG é o token de recompensa do jogo, tá? E aqui também tem um pouquinho do roteiro que você pode estar vendo com calma, que eles pretendem estar tá ampliando o jogo, melhorando cada vez mais. Então isso aqui eu não gosto de aprofundar muito nos meus vídeos, né? Porque eu acho que cada um aí que tiver interessado tem que fazer a própria análise, né? Eu gosto só de mostrar o projeto. E você que decide, você que olha a fundo aí o projeto. Mas é isso, então, galera. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, tá? E, mano, lembrando, você que decide aí se vai entrar no jogo ou não, eu trago apenas o conteúdo, então não é uma dica de investir é um jogo aí que eu achei legal, porque dá pra você entrar de graça só pagando as taxas, deixa o seu Pokémon minerando e você pode ganhar recompensa e dinheiro com isso. Então, você agora faz os seus testes. Eu vou ficar aqui uns dias testando, vou ver quanto que lucra por dia e tudo mais, tá bom? E é basicamente isso, então, galera, vou ficando por aqui. Valeu, até mais.